Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo aí Pois é, é o que você está vendo no título aí, fim do seguro DPVAT, mas calma O seguro DPVAT é um seguro muito importante para todas as pessoas que têm é, veículos automotores Porque é com esse seguro que são pagos todos os acidentados de trânsito, tá certo? Então a matéria é a seguinte, a superintendente da, da superintendência de seguros privados, Susep, que é a senhora Solange Vieira, é, declarou o fim. Tá? Então não é eu que estou falando, tá? a forma que ela falou é essa. Declarou o fim do modelo atual. Então essa palavra atual é que muda tudo, tá certo? A verdade é que tem muitas fraudes com esse formato atual, na verdade, existe um monopólio e monopólio não é bom para nada nem ninguém. Só beneficia a eles, aqueles que estão fazendo parte do grupo. É, então, são muitas fraudes, muitos problemas, muitas reclamações, tá certo? Então, é por isso que vai ser discutido na Câmara o fim do, do formato atual, do seguro DPVAT, lembrando que o seguro atual, né, o seguro DPVAT atual que você, que eu, nós temos carro, pagamos, ele é administrado por um consórcio de seguradora privada, tá? é, denominada é, LIDER, a LIDER é quem administra, mas quem está por trás dessa, desse, desse consórcio é o Banco Bradesco, Porto Seguro, a Caixa, tá? Caixa Seguros e o Banco do Brasil, então, com o fim do monopólio, se realmente for aprovado na Câmara, o que, que vai acontecer? Vai vir um novo modelo. E o que, que quer dizer isso? A possibilidade de cair o preço é muito grande. Isso sem dizer que eu e você é que vamos escolher qual banco ou qual seguradora vai fazer o seguro do meu carro e do seu carro. Com essa concorrência, com vários bancos, várias seguradoras é, prestando serviço, a tendência é cair o preço. Tá bom? E tomando conhecimento desse, desse, desse, desse rebuliço aí do fim do, do, do seguro DPVAT nesse formato, onde a líder é que, é que manipula né, tudo, ela prontamente já se adiantou dizendo que não, que é, tem como remo, remodelar o formato, inclusive dobrar o preço do prêmio, o preço do prêmio, não é o preço do seguro. O seguro que você paga, se é R$70, vai continuar sendo R$70, tá? Mas ela, ela, ela garante aqui dobrar, ela tem como dobrar o, o valor do, do prêmio, ou seja, aquele valor que a gente paga quando a pessoa se acidenta, que hoje está em 13 mil reais, ela falou que pode chegar até 25 mil reais. Ora, você vê como é que tem muita grana que esse povo ganha. Se tem como ela dobrar o prêmio sem dobrar o valor da contribuição, por que ela não fez isso antes? Vocês observam como tem muita gente rica por trás disso tudo? Pois é. A matéria é essa aí, tá gente? Não tem mais nada pra falar não, tá? Por favor, deixa seu comentário, tá? É, dá sua curtida, não esqueça de curtir o vídeo. Se você achar interessante, compartilha com outras pessoas, porque é uma vitória. Esse governo aí, ele tá reformulando muita coisa nesse país. Tem gente ainda que não entende, que não gosta do cara, botou na cabeça esse negócio da tal da reforma da Previdência e taxou aquilo ali e acha que, ah, é a reforma da Previdência, Eu não gosto dele por causa da reforma da Previdência. Mas eu repito, mais uma vez nesse vídeo, a reforma da previdência é preciso ser feito. Tem alguns pontos ali que precisa ser ajustado, tudo bem? Mas ela precisa ser feita. O preço todo mundo vai pagar. Mas quem disse para você que os que ganha menos é que vai pagar mais, é mentira. Outro detalhe, antes que você me esculhando aí, eu não sou aposentado, eu tô no mesmo patamar que você, tô nessa mesma briga, eu também vou sair perdendo. Valeu. Entendeu? Curta meus vídeos. Ah, eu tô fazendo um vídeo aí, gente, eu vou até deixar aqui já de antemão. Eu tô fazendo um vídeo aí que vai ser muito longo, vai durar uns 30, 40 minutos, tá? É a história da Rede Globo desde quando ela iniciou até agora a sua decadência. Vai ser um vídeo muito interessante, ilustrado, vocês vão viajar no tempo. Para você que não gosta da emissora, que não assiste a emissora, a gente não pode ser hipócrita e dizer que essa emissora contribuiu sim. Hoje não. Hoje ela é, um, é, um, é uma verdadeira vergonha nacional. Mas ela já contribuiu sim, muito. A pessoa que vem aqui dizer que não assiste, está tudo bem. Você não assiste, faz muito bem não assistir. Mas já assistiu. Seu filho já assistiu. Então ela contribuiu muito para esse país. Se para o bem ou para o mal aí, né, mas ela contribuiu, tá certo? Ela foi uma das primeiras emissoras a trazer é, novas tecnologias, os melhores profissionais ela tinha, agora não tem mais, porque tá perdendo tudo, porque não tem mais dinheiro, então, um documentário muito interessante, que eu já estou dizendo de antemão para você, passando de antemão para vocês, não sei quando que eu vou soltar esse vídeo, quando ele estiver pronto, que eu ainda tô, não tô nem na metade dele ainda, mas é muito interessante, valeu? Curte aí os vídeos... Não esqueça de, de deixar o seu like, tá bom? E o seu comentário. Não se inscreveu ainda? Se inscreve e ativa as notificações lá, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Até a próxima.